E aí, guys, beleza? Estamos aqui para mais um episódio de dicas, né, que, coisas que podem ajudar vocês dentro do de uma partida dentro do servidor. E hoje, guys, eu vou mostrar para vocês um anti bom aqui que normalmente eu faço com meu parceiro Chelo, né, daqui na escada e no meio para você conseguir dominar aqui com mais, não só dominar, galera, para você ter um poste também muito é, safe, muito seguro que normalmente você não teria depois, né? Aqui normalmente, galera, padrão assim, 70% dos times, um cara meio, mais ou menos, e um cara na direita da escada, ou um cara jogando ali perto da escada, né? O que, que seria bom sempre você fazer? Primeira regra, tenta não vir por aqui pelo meio do bombe. Por que, Porque, tipo assim, é dificilmente você vai ajudar. Porque quando você tá pulando aqui, pra você mirar aqui. É um ângulo que tá muito aberto, normalmente então, vai vir flash, você vai ficar cego. Normalmente vem HE, né? Normalmente um times, um round, dois rounds no máximo, eles fazem HE no meio do bombo, justamente pra pegar esse cara passando. Então, evite sempre passar por aqui, que é muito perigoso, beleza? O que, que seria legal aqui, guys, vocês fazer pra dominar o meio? Primeiro, se você tem o objetivo de dominar a escada, o primeiro cara aqui, o melhor respawn, sempre vem com uma flash. Que flash é essa, Felpão? Eu sempre tabela ela aqui, ó. Porque ela vai cair na frente do azul. Essa flash vai caindo aqui, ó Vai chegar o meu parceiro vindo pescar meio Então, o primeiro do respawn Normalmente vai dominar a escada Ele vem, faz a flash Vem sempre de costa aqui pra não ficar cego E vai mirando, beleza? Então, tipo, eu acho que é o, é o ponto mais essencial, né? Porque se você deixar pro segundo, terceiro respawn Às vezes ele vai chegar pra fazer a flash O cara vai vir a, o cara vai vir pescar ele Ele vai ficar cego depois de matar ele Então, o ponto primeiro, assim É você sempre deixar o primeiro respawn fazer a flash Então vamos supor que o shell tá pro respawn O shell vai lá e faz a flash, beleza? Ele vai fazer isso aqui e normalmente ele molotov uma depois, então ele vem, ele tá vindo aqui ó, primeiro respawn, flash, molotov e passa pra dentro da escada, beleza? Esse é o primeiro respawn galera, o segundo respawn, vamos supor que seja eu, eu venho aqui e faço essa molotov aqui, eu travo mais ou menos aqui galera, não tem um ponto fixo, mas mais ou menos aqui ó, e miro nessa parte do vagão aqui, do trem no caso né e tá com uma Molotov O que essa Molotov vai fazer? Essa Molotov ela vai pedir o TR de comer buraco, de passar sanduíche sem que, sem que a gente veja Muitos times fazem uma bugzinha pro cara simplesmente passar buraco sem a gente perceber E essa Molotov ele meio que trava ele Se ele quiser passar, ele vai passar, ele vai ficar com 20 de vida Então você vem aqui, segundo o respawn e Molotov aqui, o sanduíche E depois faz uma bag e meio Beleza? Ó, oh, ela vai cair aqui, ó. Oh. Impossível o cara passar sem assim, tomar muito dano, né? E o que, que eu faço logo em seguida, galera? Eu não fico muito guardando bomba aqui no meio, porque não é uma posição que necessita muito disso. Só se você... Tá jogando com o time, conforme você for jogando, você vai percebendo que o time ele é um pouco devagar. Então talvez compreende um você guardar a bomba. Mas normalmente os times aqui bagunçam bastante, meio. Então logo que acaba a molotov do Shell, eu tô com a smoke aqui na frente da azul. Ah, Felps, você tá tampando, o cara pode passar buraco. Duas coisas que acontecem que eu acabo falando. Smokei o azul, primeiro comunico, e segundo eu sempre falo pro cara do fundo: ó, oh, pode passar buraco. E o cara do fundo sempre fica ligado. Então existe essa chance, mas a gente normalmente tá. Taca... Eu tô com essa smoke aqui pra quê? Pra evitar a explosão. Pra atrasar o... alguém que venha querer vir na mira aqui, calma um espertinho. Dá tempo de o meu time se reposicionar, de meu time se preparar para uma possível explosão. Então, essa smoke aqui é fundamental. E se você quiser, e eu aconselho você sempre, se for o cara que olha o meio, não o cara que olha a escada, olha o fundo, você sempre gasta essas bombas do meio, porque elas são muito importantes. Não economize. Às vezes eu nem faço essa molotov do sanduíche, eu simplesmente venho aqui depois da molotov do Shello e taco mais uma. Trava os cara mais um pouco, se os cara estão tá preparando uma explosão, trava eles mais um pouco. E antes da smoke da molotov acabar, eu vou lá e smoke. Cara, você fazendo isso aqui, eu duvido que os caras vão entrar mesmo. Se os caras entraram mesmo, provavelmente eles vão entrar e vão morrer, porque eles vão estar tá pulando mais smoke, okay, beleza? Essa foi mais uma dica pra vocês, espero que vocês consigam melhorar cada vez mais o meio de vocês da Trey. beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, eu